Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos em mais um programa Viva Voz, né? a nossa revista eletrônica semanal. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, muito especial, a irmã Norma, membro da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Templo Central. Ela é professora da EBD. É assim, quando vou fazer qualquer coisa com a irmã Norma, eu fico um pouco nervosa, né? Que ela é uma, uma fonte de sabedoria e é muito bom sempre poder conversar com ela sobre um assunto. Eu aprendo muito com a senhora, muito mesmo, e para mim é um privilégio. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre ética e ética cristã. Explicar o que, que é isso, né? A gente, Irmã Norma, a gente ouve muito assim, é, foi, isso é falta de ética. Às vezes, um, um profissional da saúde faz uma coisa, a gente ouve, ah, isso é falta de ética, faltou ética nisso. E, às vezes, nós não sabemos bem a definição de ética no mundo secular e depois vem a ética cristã. São coisas diferentes? Sim. A ética em si, ela é, vem do grego, ethos E... E essa palavrinha ética, ela significa, ela carrega, aliás, o significado de valores, de costumes. Essa é a ética secular. É a ética e secular. ela envolve é, muitas coisas. Essa eu tenho um pouco de receio em lidar com ela, porque ela, ela de uma certa forma, ela oferece perigo. Mas quando se trata de ética cristã, eu, eu entro a fundo, porque ela não me oferece perigo. Porque o que é a ética cristã? Ela é o sistema de valores associ morais associados ao cristianismo. E que retira deste cristianismo sustentação teológica e filosófica. Enquanto a ética secular, essa que você falou no início, uhum. ela é baseada, ela fundamenta-se em valores materiais e filosóficos, e, aliás, valores é, relativistas, por isso que eu disse, é a princípio, que ela ela me, me causa um certo temor. Porque nesse tempo, principalmente no tempo de hoje, tudo é relativo, né? Exatamente. Não existe mais valores absolutos. E o cristão... Não é assim que ele pode pensar. Não. A ética cristã, essa que nós estamos falando, que definimos, que é o conjunto de valores morais é, associado ao cristianismo, ela tem como eixo a Bíblia Sagrada. Ela fundamenta-se na Bíblia Sagrada. Por isso, então, que ela oferece um campo para a gente muito vasto, porque o leitor da Bíblia Sagrada... De uma certa forma, se ele lê, ele medita, como o salmista disse, né, que tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, esse leitor, certamente, ele está vivendo de forma ética. É, irmã Norma, então, é o seguinte, né, Então ética é um conjunto de valo valores. Sim. sim né no, uhum. no mundo secular a gente toma cuidado por causa do relativismo é. e, e outra coisa atualmente a gente usa também assim muito os valores morais da minha moral para falar que isso faltou ético não faltou e agora isso tá errado e é perigoso tá errado assim é perigoso é porque o cristão essa ética, o conjunto de valores dele é já pré-estabelecido. Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Uhum. Então foi isso. Exatamente. Então, já entrando aí na Bíblia, eu pergunto para a senhora: a Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Sim. Ou as duas coisas. Nós vamos responder isso agora para você, daqui a pouquinho. Porque antes eu quero falar sobre a importância da ética cristã. Ah, tá. Certo. É, a gente não terminou de, de dar, dar, a resposta, dar a resposta, fazer o adequado. comentário. Isso mesmo. Por que, que a ética cristã ela é importante? Muito, muito, muito nesses dias. Porque ela é a norma de conduta que, que vai definir o que eu quero, o que eu sou, o que eu posso e o que eu devo. Veja bem, ela vai definir isso aí. O que eu quero, o que eu sou o que eu posso e o que eu devo. E quando a gente lê isso aqui, a gente lembra o seguinte, de Paulo, o apóstolo Paulo, Sim. quando ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12, ele, ele, ele ensina a prática dessa ética cristã sobre esses aspectos que nós dizemos, quero, sou, Posso e devo. e devo, quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. Então, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar pautados nessa ética oferecida pela Bíblia Sagrada. Todas as coisas me são lícitas. Mas, Fazendo é. assim, nós estamos vivendo uma ética... Cristã e que o Senhor Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, do no Sermão versículo do 16, do Sermão do Monte, uhum. ele quase que fecha esse capítulo dizendo o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aqui sim. É o áureo desta ética cristã que nós estamos conversando. É a postura ética e bíblica que todo cristão deve ter. É, a senhora entrou aí no Sermão do Monte e é uma pregação maravilhosa, né? Eu acho que a maior né, de todas que já se viu ouviu falar é o Sermão do Monte, que se encontra ali né? nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E é muito bom falar porque a gente sempre está tentando tem que reler esses capítulos, porque quando eu fui né, aprofundar, estudar um pouco sobre ética cristã, ali né, Jesus fala todos os princípios que o cristão deve traçar, né, deve ter, deve conter nele, porque é, se você quer morar, se você quer participar do reino de Jesus, você também tem que andar de acordo com os princípios dele. O Sermão do Monte, é os primeiros versículos, é o tratado ético. É, é, é certo, impressionante. Nós temos, né? É o nosso tratado, é são as condutas que nós devemos ter. É, e já que nós estamos falando em Bíblia, já respondendo a assim. sua pergunta, você poderia repetir, por gentileza? Se a Bíblia é a palavra do Senhor, ou se ela contém a palavra do Senhor, ou se são as duas coisas? Carol, dizer, vou ser franca para você, e para os que vão nos ouvir, ou que... Estão, que Certamente vão ficar com os ouvidos atentos para essa resposta. Mas é, dizer que a Bíblia Sagrada é meramente a Palavra de Deus, contém a Palavra de Deus, é desprezar a sua inspiração e transformar o homem em seu juiz, em juiz da Palavra. E não é assim. Não é o homem que é juiz da palavra. É a palavra ah. que fala no coração desse homem e reestrutura esse coração, essa vida. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra é. de Deus. Ela é, é a inerrante palavra de Deus. Sempre viva e eficaz. eficaz. É E complementando, é, parece que nessa, nessa colocação aí, nós vimos o seguinte, que tem muitos querendo mudar essa palavra. Ela é imutável. Não é isso? Tem muitos. Hoje eh, a gente vê muito na rede social um evangelho muito fácil, um evangelho muito barato. Mas não pode, porque ela é a inerrante palavra de Deus. E eu uso um texto que uhum. Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, a parte B, que ele, Paulo dizendo para Timóteo, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que manejar essa inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não temos que mudá-la. Uhum. Ela, Nem moldá-la. Ela é a verdade. Ela é a verdade, ela, ela não precisa ser, ser mudada, mudada. É uma Alca... Eu não? vou te interromper um pouquinho, que nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos voltar nesse assunto, rapidinho. Já já nós estamos de volta.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 Nós voltamos, estamos de volta em uma norma. Vamos continuar, vamos encerrar aquela sobre a Bíblia, né, sobre a palavra do Senhor que a gente no primeiro bloco nós estávamos falando, né, que ela é inerrante. Ela não pode ser mudada, ela não tem como ser mudada. Ela também não pode ser tirada do contexto para se encaixar numa é, numa situação de vida atual da sociedade ou individual de ou de um nenhum. grupo. Não tem essa necessidade porque ela já é clara, certo? O que eu entendo que precisa é nós, cada um, ter conhecimento secular. Que conhecimento secular é esse? Conhecer um pouco da geografia, da história, da língua portuguesa Sim. e fazer uma ponte entre o texto bíblico e esse conhecimento, certo? E não mudar. E é muito perigoso isso, sabe, o, o, o Carol porque o apóstolo, sempre pegando Paulo como nosso, o nosso teólogo, ele dizendo o seguinte, lá na, em Gálatas, capítulo 1, uhum. versículo 8, quando ele disse que se viesse, mesmo que viesse anjos, Do pregando céu. um Não. outro evangelho, seria anátema. E eu creio que hoje, se vier, pode ser o melhor pregador, mas se ele vier mudando... Ou moldando essa palavra para ele ter um número, para ele ter quantidade, é anátema. Porque é clara a palavra. Tem que ter qualidade e não quantidade. E, e tem que ser pregada. a verdade. A verdade. E, ele, né, e, e Paulo também diz a Timóteo, prega a palavra. A palavra. A palavra. É, que maneja bem a, a palavra, palavra é, de a Deus. a palavra. E também hoje a gente vê muitos pregadores e muita gente... Mudando a palavra para se adaptar a um estilo de vida que ele quer levar. É. Que tá... E até para justificar, até né? justificar. Outro, outras situações. Esse evangelho da prosperidade surgiu assim, né? É verdade. Para justificar. E, irmã Norma, e a senhora chegou a comentar um pouquinho sobre o relativismo. Uhum. Tem uma pergunta aqui. É, o, que o, relativismo, o que é relativismo e por que ele é tão perigoso para o cristão? Principalmente na sociedade atual. O relativismo ele é a desconstrução da verdade buscando o ponto de vista do outro e, e esses pontos de vista eles não têm uma verdade absoluta mas sim é, um valor subjetivo Por que, que ele é perigoso porque ele não tem um ponto de referência claro a respeito de uma verdade mas sim é, levando à confusão global entre o bem e, e o mal. É que aquilo tudo pode? Tudo, ou tudo pode, é amor? É, tudo é relativo, relativo. certo? O que você fala está excelente, o que eu falo está excelente. Os pontos de vista, eles não têm uma verdade absoluta. E, e o perigo maior dele é que ele está calcado numa forma de, uma certa forma de, que eu não tenho medo de falar, de egocentrismo, o eu, o eu, o eu, entende? Tendo prioridade. E outra coisa, mais que, que uma parte, uma justificativa que, que faz com que ele seja que nós achemos que ele é perigoso, porque ele está na contramão da doutrina cristã. Que já é bem pré-estabelecido e com valores absolutos. E ele está na contramão, certo? Então, quem é motorista e você que, que dirige, você sabe o perigo de andar na contramão. Na contramão não é isso? É, eu... Você está sujeito a muita coisa. E ele, o relativismo, ele está nessa contramão. Relativismo sempre foi, assim, é muito complicado mesmo. E nós estamos vivendo uma era que tem que tomar muito cuidado. A próxima... A, a próxima, próxima pergunta, pergunta, a gente fala mais um pouquinho a respeito. É, a, Bíblia, a Bíblia fala sobre tudo? É uma pergunta, Manuela. A Bíblia nos instrui sobre tudo? Fala sobre tudo? Eu não, não responderia essa pergunta ao pé da letra, porque talvez eu iria errar. Mas eu digo o seguinte, é a minha resposta, a minha colocação, não resposta. Que a Bíblia é verdadeira em tudo muito que ela ensina. Muito bom, Manoel. Tá certo? Tudo. É, em tudo que ela ensina. E, Entende? Entendo. E, e é fundamental conhecer a palavra para poder rebater as mentiras que nos cercam e influenciam. Com certeza. A Bíblia, nós temos que falar o seguinte, deixar claro. Ela foi dada para nós, para nós termos conhecimento do plano de salvação. Por outro lado, ela nos ajuda a lidar com questões éticas complexas, como Sim. o aborto, a ideologia de gênero. Ela tem resposta. Não é que ela fale disso aí, mas ela Eu tem resposta para essas questões. E nós precisamos, com isso, estudá-la diariamente. É aquilo que nós falamos em princípio, que nós temos que ter o prazer... De, de meditar nela de dia e de noite, a fim de nós respondermos aos questionamentos contemporâneos que nos vêm e, sobretudo, refutar essas heresias e esse outro evangelho que está sendo pregado. E, né, no caso de estudar ela, sempre, é eu, eu vou com o salmista, né? Quando você... Né, eu guardei a palavra do Senhor né, escondida lá no meu no coração, coração. Porque quando ela está lá no seu coração, você consegue refutar. Tudo que, ele, né, que eles vão te indagar, essas heresias, tudo que está acontecendo na sociedade, você consegue combater respondendo biblicamente, respondendo de acordo né, com os princípios, aquilo que o Senhor nos ensinou. Jesus fez isso né, na tentação no deserto. C certamente. E outra coisa, Carol, não, não tem necessidade... Ah, mas eu não sei, eu não tenho argumento para discutir com uma seita herética. Você não tem que ter argumento. Se você não tem, tudo bem. Mas você tem que saber que aquilo que está sendo falado lá na televisão, ou aquilo que está sendo falado mesmo num púlpito, certo? Não está de acordo, não está ao encontro da palavra, mas sim de encontro à palavra, de encontro. De palavra. encontro. Nós temos que fazer essa diferença, certo? E nós e, e eu sempre estou dizendo isso, na escola dominical e para onde a gente vai, nós temos que ser como os crentes de Bereia. Eles Question. foram considerados os mais nobres, mais nobres dos que, do que os tessalônicas. Por quê? Porque, Porque eles observavam. Eles conferiam. iam conferiam em casa é. se realmente o que estava sendo falado ia de acordo com a palavra que eles liam. É, é Tem que conferir. A gente não pode acreditar em tudo que houve, porque, até porque a gente tem um senso crítico do que é certo, do que é errado. É um raciocínio lógico mesmo. Realmente, nós precisamos conferir sempre o que está sendo falado, tanto na palavra de Deus ou com qualquer outra informação que nós estamos recebendo de fora. Né? E hoje... Conferir ficou muito mais fácil, né? É. Nós temos muitos recursos para fazer essas conferências. E crente, gente, ele tem que ser diferente. Ele não pode realmente se envolver e acreditar em tudo que um pregador ou, ou um, um suposto né, pessoa, uma suposta pessoa de Deus fala num púlpito. Se ela não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus né? É só é de Deus se tiver de acordo, de acordo com a palavra com a dele. Palavra. Porque a palavra dele, ela é imutável, ela vai ser a mesma ontem, hoje e amanhã. Ela não vai se adaptar a homens, a tempos, a sociedades, né? Nós estamos encerrando em uma norma. É, eu acho esse, esse muito importante esse item tem que ser sempre trabalhado esse esse assunto, nem é item, né? Desculpa, esse assunto, ética cristã. E eu acho que as pessoas confundem muito liberdade, né? Acha é. que liberdade é poder fazer tudo o que quer e tira o senso de responsabilidade que vem com a palavra liberdade. É, liberdade não é libertinagem. Não é né? libertinagem porque ela e traz... E hoje eles estão esquecendo da liberdade e partindo para a libertinagem. Porque liberdade é traz responsabilidade é. com ela. E tem um negócio aí, Carol, que a gente ouve muito. Longe de mim esteja a fazer julgamento e, e eu penso que quando eu falar, eu não vou ser radical. Tem um negócio aí dizendo que Deus, o Senhor Jesus, só quer o coração. Vamos pensar direitinho, certo? Vamos conformar. É, o apóstolo Paulo falou que não é para nós conformar com este mundo. Mas nós estarmos, não é transformar o mundo, mas é nós estarmos sempre em transformação... Certo? Para que nós venhamos a conhecer, a saborear, a de degustar a perfeita Eita. vontade de Deus. Obrigada, irmã Norma. Que Deus te abençoe e continue te usando cada dia mais. Amém. É um prazer. É.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 Olá, meus irmãos. No bloco anterior, a gente estava conversando com a irmã Norma sobre ética cristã e agora nós vamos continuar esse assunto e nós vamos receber Tiago Salles, membro da Assembleia de Deus, caratinga aqui do Tempo Central, diácono, né Tiago? Também faz parte da equipe do ADEC TV. Sim. Ele participa lá do Conexão Teológica. Exatamente. Né, Tiago? Sim. Daqui uns dias nós estamos né, com vários, vários outros quadros. Deus, Deus quiser. Deus Ansiosos. Muito. <risos> e, Tiago, dando continuidade sobre esse assunto, ética cristã, né? Ética, a gente fala tanto em ética, falta de ética, isso foi falta de ética. É um assunto muito amplo. É, e estava conversando com a irmã Norma, e agora eu quero saber na sua visão. Sim. O que é ética cristã? Então, a gente pode definir é, ética de uma maneira muito abrangente, né? Sim. A gente poderia definir ética, por exemplo, pela visão da filosofia, é, definir ética por uma visão sociológica, né? Mas, é, grosso modo, né? se eu tivesse assim, que bem, ralear o tema, né? Para facilitar a nossa compreensão, eu diria que ética é a arte da convivência. Porque... A gente não falaria de ética se a gente não estivesse falando de grupos de pessoa. Né? A gente só fala em ética porque a gente está falando de um relacionamento interpessoal, né? que é o, o meu relacionamento com mais alguém ou o um relacionamento entre pessoas. Né? Então isso é ética. Então se eu tiver que definir ética cristã, são é, as normas ou os preceitos que eu uso para convivência entre os meus irmãos aqui na igreja, e vale salientar que essa, esses preceitos, ou essas normas, elas têm um ponto de partida. Mas essas normas, como cristão, também tem que levar na minha convivência em sociedade. Exatamente. Sim. Exatamente. Essa, essa ética, ela, ela tem um ponto de partida, a gente tem um lugar de onde surgem as nossas éticas, a nossa ética, né, é, o nosso modo de se comportar, a gente tem um, um chamado de fonte, a gente tem essa fonte de onde jorra esse, esses preceitos para gente. Então, eu me porto de determinada maneira uhum. ou deixo de me portar de determinada maneira porque eu tenho na minha fonte é, aquilo que, que me limita ou que me permite um pouco mais além. Então, se eu tiver que definir sim, o que é, que é ética cristã, é os preceitos que eu uso para a convivência com o próximo. Os preceitos bíblicos, né? Exatamente. É aqui que está a, a fonte. Então, a, a nossa fonte ela é a Bíblia sagrada então para nós cristãos é, é a Bíblia quem diz o que que eu posso o que que eu não posso fazer então Com por isso que a nossa a, a nossa ética é, é, é para eu falar de ética cristã eu preciso partir de um pressuposto que a Bíblia é um livro é, ela é um livro de Deus para nós uhum. né que ela é a, a palavra, palavra de, de Deus. Deus eu preciso crer nisso uhum. então se eu digo que eu tenho uma ética cristã e não creio na Bíblia eu dificilmente tenho é, condições de, de estabelecer ou de crer numa ética cristã. Não tem como, né? É, impossível. É, a gente estava conversando, eu e a irmã Norma, né? E o Sermão do Monte ali, de Jesus, né? Já esses preceitos, ele fala Exatamente. praticamente quase todos, né? Exatamente. Como deve se comportar, né? Em Exatamente. Questão. Então você tem, por exemplo, é, é, no Sermão do Monte, é, Jesus ali estabelecendo é, muitas coisas como você deve se portar. E. e de fácil compreensão, né? Fácil. De fácil compreensão, mas não de fácil aplicação. <risos> né? é, porque é muito cê, difícil cê aplicar, né? Você tem essa diferença. Às vezes a gente compreende o que é ético, é, mas na hora de aplicar aquilo que a gente sabe na teoria, é, a gente muda um pouco da história. Porque todos nós temos dificuldade com a prática, né? Seja Exatamente. com ela. Sabemos a teoria, mas não conseguimos fazer a prática, né? Exatamente. É... Eu acho que eu ia te perguntar o que é a Bíblia. É, o que é a Bíblia diz em relação à ética? Existe ética na Bíblia, você já respondeu. É, existe, e eu até diria, é, sem forçar muito, que a Bíblia é um livro de, de é um livro ético. Sim. Né? Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos esse livro como nosso manual de fé e de prática. É uma expressão que os nossos pais na fé é, usavam muito, né? eu ouvia muito mais quando eu era mais novo, um pouco adolescente eu lembro muito dos pastores dizendo essa expressão. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Então, a Bíblia ela é um livro ético. Então, a Bíblia ela tem é, é, versículos... É o manual do fabricante É manual, mesmo. exatamente. Exatamente. A Bíblia ela contém é, é, preceitos, textos e passagens para você se portar em qualquer lugar. Situação em é qualquer bíblico. situação, você tem um texto bíblico que, que te dê respaldo para isso. E como ela é atual, né? em qualquer situação, Exatamente. você encontra lá Exatamente. um exemplo, um contexto... Eu digo, por exemplo, a Bíblia diz assim, existe um texto na Bíblia que, que Jesus, é, instruindo, diz quando você chegar em algum lugar, dê a preferência de se sentar nos lugares é, mais atrás. Não senta nas cadeiras da frente, não para caso não chegue alguém mais importante do que você, você não passa pela vergonha de ter que sair né, e dar lugar. Então... Se mantenha na sua humildade, senta mais atrás. Aí, se tiverem que te honrar, Eles vão, te chamar. vão te pegar lá atrás e te pôr na frente. Vai ficar mais bonito para você. Ética. É, ética. Sabe quem vive me falando desse texto? Meu marido. É. O Léo é, vive citando exemplo e falando né, desse texto. E realmente, é ética, né? É, você vê... Eu digo que a Bíblia é um livro ético porque desde o Êxodo, por exemplo, com, com o Decálogo, né, que é os Dez, os os dez mandamentos, mandamentos, você vê desde cedo lá... É, o nosso manual ali também, ético, né? Que Jesus estabeleceu Sim. para o povo de Israel e que a gente toma também para a gente, né? É, como o nosso manual aí, ético. É ético, né? E ele não, é né? não, não é fácil. Não. É, não é fácil. Podemos compreender muito bem, mas não é fácil, não né? É seguir. Fácil. É, é viver uma vida ética não é uma vida fácil. Não é. Fácil. Porque se você entende ética é, como o princípio que te norteia para que você viva em comunhão, isso implica dizer que volta e meia você vai ter que abrir mão de questões que você, às vezes, é, é, defende para poder favorecer o outro. Se a gente for olhar a ética de Jesus, por exemplo, Jesus fazia muito isso. E no Sermão do Monte, Jesus é, é, falando é, eticamente para as pessoas que estavam ouvindo, ele deu essa expressão, vocês são muito bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, vocês são bem aventurados quando vocês choram, mas vocês serão consolados depois. Então, nas entrelinhas ou em suma, Jesus está dizendo assim: se vocês tiverem que, em determinada situação, que vocês tiverem que escolher dar um prejuízo a alguém ou sofrer esse prejuízo, racionalmente falando, o prejuízo. sofra o prejuízo. Sofra então, o prejuízo. Sofra o prejuízo. Se você estiver numa situação de, de receber. Uma situação simples, por exemplo, receber um troco a mais. Né? Então, não só pela ética, mas também pela moral. pela moral né é, Devolvo ou não devolvo o troco que eu recebi a mais? Né? Então você vai questionar a sua moral, mas também tem um aspecto ético que envolve o outro. Você não pode defraudar o outro, dar não. o prejuízo no outro. É, mas eu entendo né também nesse quesito assim, é, às vezes no direito a gente fala assim que quando a gente paga mal a gente paga duas vezes exatamente às vezes você pagou uma conta mas você não, um rec... Civil, né? Civil, uhum. você não pegou um recibo não pegou um recibo mas a pessoa sabe que você pagou e ela te cobra novamente mas você não tem como você provar aí eu, eu acho que a gente deve pagar de novo exatamente porque exatamente. aí você sofre o prejuízo é a questão bíblica é relacionada à ética ela é apertada para a gente como cristão, Sim. porque se a gente diz que a, que a ética ela é cristã, a gente parte do pressuposto que é Cristo que estabeleceu. Então, o Cristo ele está sempre nos ensinando a, a ser humilde. Humilde em que aspecto? É, humilde não é você é, é, se achar inferior ao outro, mas sempre procurar dar honra ao, ao outro. outro, reconhecer o, o lugar outro. do outro. Então é isso que Jesus está dizendo. Já a que... Bíblia nos ensina isso o tempo todo, <risos> nunca fala de nós mesmos, sempre fala... Do outro, né? A gente sempre cedendo para o outro. O Evangelho em si é uma constante... é, é um viver em favor do outro. Sim. Isso é o Evangelho, foi o que Cristo ensinou, é o que Cristo estabeleceu, é viver em prol do outro. Isso é a igreja, na verdade. É, eu abri mão daquilo que é meu para favorecer o outro. Favorecer o outro. Favorecer. Então, e, e isso é a ética cristã. Eu entender que os, pa, os padrões do mundo, ele não eles não Se encaixam, encaixam para mim e nem pode me nortear, não pode ser o meu norte. É levar meu norte o desaforo para casa, né? Engolir o choro, engoliu o, o desaforo e dar glória a Jesus por isso. Minha <risos> avó fala, né, engolir um sapo, né? Exatamente, <risos> essa é expressão. E dar glória. E dar glória para o infeliz. Porque e... tem uma diferença entre ética e moral? Tem. Bom. A gente poderia fazer um programa só sobre isso. É, daria um programa, um bloco, um programa, na verdade, eu não acho um bloco, também. Né? mas se eu tivesse que definir assim rapidamente a diferença entre ética e moral, se a ética é aquilo que a gente faz em, em convivência com o outro, a moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É o seu caráter. <risos> Exatamente, está relacionado ao seu caráter. Então, você não chega na casa dos outros e põe um pé no sofá. Não. É, pelo menos eu espero que não, <risos> não né? Tá Foi muito íntimo, né? <risos> né? Você não chega na casa, não é usual você chegar não. na casa dos outros e pôr o pé no sofá ou cuspir no chão, não. essas coisas. Porque é uma questão ética. Sim. Mas na sua casa você faz isso, né? É, você tem um pouco mais de liberdade. Então, é, é, grosso modo, é, a moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, está relacionado ao seu caráter. E para definir um pouco mais moral, é aquilo que você faz sem... Ou deixa de fazer, embora não tenha ninguém te vigiando. Então isso aqui, isso aqui eu não faço porque eu não faço mesmo, isso está ah, tá relacionado ao meu valor. Então não tem ninguém no mundo, você achou um saco de dinheiro, você não pega. Não tem ninguém no mundo, não tem câmera, não tem ninguém te filmando, não, não, é não é, é pecado, meu. não é nada. Eu não pego porque não é meu. E isso é o seu princípio. Isso é relacionado. Então quando eu digo que alguém você não moral. tem moral, eu digo que alguém não, está, não tem o mesmo princípio do que eu. Então por isso que eles usam dizer é, que a moral ela é subjetiva, né? ela está relacionada àquilo que o ser humano tem por dentro. E nós estamos vivendo num mundo de valores relativos, né? Isso sempre me incomodou, porque tudo na Bíblia é absoluto. É. E eu não gosto também de valores relativos, eu acho que isso influencia muito na moral. É, a gente deixa de. Às vezes a gente vai adaptar aquilo que a gente quer praticar, vai adaptar a nossa moral de acordo com um valor que ele é absoluto e a gente torna ele relativo não pode não pode né? <risos> não pode se a gente... não existe amor relativo é. não existe né ou se ama ou não se ama é. né não dá para não, não tem jeito é absoluto, pra amar mais ou menos não tem jeito não existe nem né, uma pessoa um bom caráter não existe isso, relativo é, é tudo é absoluto exatamente e hoje o mundo trabalha só com tudo relativo né tudo é, relativo. é um perigo né porque aí a gente corre no risco de querer relativizar também a Bíblia a gente quer relativizar a Bíblia, a gente não pode entrar nesse aspecto de, de, de relativismo. Então, a ética ela é importante por causa disso. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um preceito, eu tenho um norte, que é a palavra, então, se a Bíblia diz não, é não, independente do que as leis ao meu redor digam que sim, independente do que a cultura ao meu redor diga se que sim... a sociedade mudou, é não. A sociedade muda, a Bíblia não muda. Não não muda. A gente que. precisa ter uma... uma, uma um cuidado ao ler, ao interpretar a Bíblia, né? mas a gente não lê a Bíblia para adaptar a sociedade, ao contrário. Não pode tirar ela do contexto, não posso pegar um versículo e adaptar de ele de como eu mesmo. quiser. Não posso. Então, é, é o nosso manual está aqui. Eu, eu vou mostrar meu celular, né, porque a minha Bíblia está aqui no celular. A minha está aqui. <risos> o nosso manual está aqui nessa Bíblia e qualquer aspecto ético que nós tivermos, ele passa pela palavra. Tiago, nós, nós não vamos ter muito... né? A gente falou um pouquinho, eu ia te perguntar, né, sobre a ética cristã em conflito com a atualidade. Eu acho que a gente até entrou um pouquinho nesse assunto. Nós não temos mais tempo. Te agradecer pela participação aqui no Viva a Voz. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Eu ficaria aqui mais uma hora falando, mas vamos voltar para falar desse assunto, porque é muito amplo. As ordens. Tem muitas linhas aí que a gente pode entrar e... Né, e discutir. Tiago, nós, nós, nós não temos mais tempo, né, eu ficaria aqui muito mais tempo discutindo sobre esse assunto, falando que é muito amplo. Exatamente. Te aguardo aqui no Viva Voz outras vezes para a gente poder dar continuidade Serão e falar um de outros assuntos. É né, um prazer. Poder usar um pouquinho dessa sabedoria que o Senhor te deu. Amém. Aqui que Deus continue te abençoando. Amém. E pessoal, fiquem, continue com a gente, fiquem ligados que tem muito mais coisa por aí. Fiquem com Deus.